Natal. Oh, oh. É claro, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama. Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá. Olha, yeah. sem os meus alunos, nada disso seria é possível. Você e suas almôndegas! Nada foi disso, meu tapete, nada disso! As foi soque ah, soque é sempre assim por aqui, ah, é? é. Jesus, se for minha causa. Pa? Pai Noel, la la la la la la A alegria está I'm no ar, la la la la la Analae todo mundo fazer o novo Natal. Minha causa. Todo mundo. Não, não, não, Todos juntos a cantar, la la la la la la la Douro e a festejar, la la la la la la la la Eu não acredito, não acredito, não acredito mesmo. E la la la la la la la la Bem feliz estou cantando É tão gostoso ganhar presentes As crianças estão contentes la la la la la Ei, não é justo! Se nós temos que esperar a ceia de Natal, você também tem! Vamos, Splinter, vamos preparar o nosso plano Pega Papai Noel no ar! Da próxima vez, uma pitada menos, de E se comportarem essa noite, eu contarei pro meu amigo Noel para não deixar nada além de carvão nas suas meias. Ah, você não pode fazer isso. Ninguém consegue ver o Papai Noel, tio pica-pau. Por isso, vamos fazer um filme secreto dele esta noite. E transmitir o Splinter e com o Papai Noel ao vivo com vivo.com. Ei, peraí, peraí! Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles. Sou o melhor amigo do Papai Noel. Eu bico quando eu espirro. <risos> é, mas se não fosse por mim, não haveria Natal nenhum esta noite. Aliás, nunca! Ah. Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem. Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava. E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver. Oba! É minha noite de sorte! Aluga-se casa. Que lugar para pendurar minhas minhas para o Natal. É. Aí o Papai Noel vai poder enchê-las com alguns presentes suculentos. Feliz Natal, viajante natalino. Ei, que estava de olho da minha placa. Parece um lugar bom para morar. E eu acho que todos deveriam ter um lar confortável durante o Natal um lugar para papai Noel nos visitar vamos abra da sua senhoria camarada para o seu melhor novo inquilino mas não até que assim pague os 500 adiantados 500 de depósito mais os 2 mil sem falar, se quebrar, manchar ou até mesmo olhar meio torto, você paga. Leia enquanto você descansa. Mas não demore, o Natal está chegando. <risos> Olha, com todo respeito, oh Madani, eu não tenho essa grana toda, não. Ai! Picareta, aproveitador, mal pagador, tentando tirar vantagem do meu espírito de Natal. Ah, mas que mala sem alça. <risos> <risos> hum. Mal não vai fazer. Ah, ninguém vai aparecer para alugar essa casa essa noite. Então eu me senti como se estivesse em casa.